Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e nesse vídeo eu irei passar dicas importantes para você fazer naquele momento que você tiver mais relaxado possível. Mas lembre-se, tem que ter a liberação do seu médico. A primeira dica de treinamento. Primeira coisa que você vai ter que fazer está aqui com as suas pernas estendidas. Você vai fazer assim, ó, vai dobrar as suas pernas dobrou as suas pernas, pronto. Agora que você dobrou as suas pernas, projeta o seu peitoral à frente, isso, projeta o seu peitoral à frente, tem que sentir uma pressão na região das suas costas, é normal essa pressão, tá? Porque você está tentando manter a sua postura, e o seu corpo está fazendo assim, ó. ele está forçando você ficar fora da postura, então você ó, eleva e fica na postura. Agora você vai colocar a sua mão direita em contato com o seu joelho direito, a mão esquerda vai pegar na lateral direita da sua cabeça e vai virar lentamente o seu pescoço para o lado, relaxa. Conta 5 segundos, para, volta à posição inicial, o lado oposto. volta à posição inicial. Essa dica de treinamento é para liberar a tensão do seu pescoço, principalmente quando você dorme, então muitas pessoas sentem aquele desconforto ao virar o pescoço. Você fazendo esse tipo de treinamento já vai aliviar bastante. A outra dica que eu vou passar para vocês é o seguinte, você vai posicionar ambas as mãos assim Embaixo da sua perna, tracionar o seu corpo, trazendo ao mesmo tempo seus cotovelos à frente, girar e ficar nessa posição. 5 segundos: 1, 2, 3, 4, 5. Volta à posição inicial mais uma vez, mais 5 segundos. 1, um, 2, 3, 4, 5. Volta à posição inicial, já dá um alívio, não dá? Você já sente um alívio no corpo? Isso é ótimo, esse alívio significa que você tá tirando as tensões nervosas do seu corpo. Agora, nós vamos fazer um exercício que ele é muito fácil. Essa dica, você vai deitar de costas, assim como eu deitei de costas, vai pegar ambas as pernas, manter num ângulo de 90 graus, entrelaçar os seus dedos, abraçar as suas pernas e ficar nessa posição aqui, pelo menos, eu vou fazer aqui somente 10 segundos, mas o ideal é que você passe de 10 segundos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, relaxa e soltou. Aí eu vou explicar uma outra forma também que você pode fazer: você vai abraçar e vai trazer a cabeça próxima dos joelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relaxa. Isso parou esses três exercícios aliado à sua performance, que seria os treinamentos, aliado ao cardápio ganho de massa magra você já vai conseguir ter melhorias significativas. Então, não se esqueça, tem que ter a liberação do seu médico para fazer atividade física, tem que ser inscrito ou inscrita do canal. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, até nosso próximo encontro.